Tanto pela 94 Live, quanto pelo Sistema MPA, a gente vai bater um papo com o Carlos... Carlo! An... Carlo, Ca... antigo. É. Ah, é. Eu acho que não é um entrevistado, é uma pegadinha, hein, Carlo? <risos> Ó... Mas eu quero que você faça uma apresentação, por favor, para quem estiver nos acompanhando. Você é jornalista de formação, correto? Sou, sou, sou. Sou jornalista formado pela PUC de São Paulo. É, e depois de, de alguns anos como jornalista, como, inclusive, eu fui colaborador muito tempo da revista Road Crew, que é uma revista de, que é uma revista de heavy metal aqui do Brasil. Ah, e, e tive um... Cheguei a ter programa de rádio, TV, programa de rádio de TV e eu, uma, eu, uma revista aqui em Jundiaí, eu moro em Jundiaí, interior de São Paulo, chamava Rock Forever, e daí depois eu resolvi ser tradutor, daí eu me formei como tradutor pela Associação Alumni, lá em São Paulo também, e aí também depois de um tempo trabalhando trabalhei com, com, como tradutor, eu resolvi eu resolvi escrever um livro, e eu escrevi um livro em inglês primeiro, é um livro de contos em inglês, e eu Que, conseguindo... aliás, foi premiado, né? Isso, isso que eu acabei conseguindo, eu fui premiado no, no Oregon, eu mandei para um concurso no Oregon, fui, fui premiado, e daí depois eu resolvi escrever esse outro, como era um livro de contos, depois eu resolvi escrever uma resolvi escrever um romance, que é o Cinco Máscaras. E aí, é, a respeito do Cinco Máscaras, ele é uma autopublicação, né, Carlos? Isso, Vamos exatamente. explicar para quem claro. não é tão familiarizado com o mundo da literatura, das editoras, é, como que funciona esse processo, por favor. Então, autopublicação é um processo em que você entra em contato com uma editora, você arca com os custos da sua publicação e eles fazem o resto. E tem uma grande vantagem. Como você que está pagando, o livro sai do, exatamente do jeito que você quiser. O texto sai do jeito que você quiser, a capa sai do jeito que você quiser. É assim, é claro que você tem... A divulgação não é tanto como uma editora grande, é claro que você tem... Uma, uma, uma certas limitações assim né de cópia Sim. tem uma certa limitação de cópia mas vale especialmente se for o primeiro como foi o meu caso vale muito a pena eu, eu acho que para que se, se tiver alguém aí vendo que quer escrever um livro tiver a condição meu comece numa autopublicação que hoje em dia e é a tendência né uma tendência acho que tudo no mundo né ser, ser, ser cada vez mais independente e depender menos de grandes corporações né e assim Sim. sem querer fazer propaganda e já fazendo o a, a labrador foi, eles foram muito profissionais, sabe? Então, deu tudo muito certo. Então, é uma coisa, é, é uma coisa que eu indico, assim, deu, deu, para mim deu muito certo, é uma coisa muito legal, que, é uma coisa que já existe há muito tempo lá fora, aqui no Brasil é mais recente, acho que uns dois, três anos para cá. E aí, eu queria que você contasse a respeito dessa trajetória, porque eu percebo que você é um aficionado e é também um grande conhecedor de música, <risos> né? Para <risos> você fazer essa... Eu não sei se foi bem uma migração, né, de você sair do, do mundo da comunicação, de rádio, de TV, é, portal de notícias voltado para o mundo do, do entretenimento, e passar a fazer um livro que bebe na fonte musical. Foi um processo longo? Foi rápido? Você já tinha isso na cabeça? Destrincha essa história para a gente. Eu, eu, assim, eu sempre gostei de escrever, desde muito criança. Desde muito moleque, assim, criança mesmo. Eu adorava escrever, sempre adorei escrever. E aí, eu, eu ia ser jornalista esportivo, na verdade, quando no começo. Caramba! Assim. É. E, mas aí, depois de um tempo, resolvi que eu, ia, eu gostava dos dois, né? Sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de rock. Aí chegou uma hora que eu decidi ser jornalista de rock. E, e aí foi assim, o, o lance do livro, especificamente, eu sempre, eu, isso era é uma coisa que eu tinha, eu tinha na minha cabeça, assim, meu, um dia eu vou escrever um livro. Eu vou escrever um livro, porque eu sempre quis ser escritor, assim, quando eu, quando eu decidi ser jornalista, foi porque eu, eu falei assim, meu, eu gosto de escrever... O que, que, eu posso, que tipo de profissão eu posso ter para que eu possa sempre escrever e um dia escrever um livro? Eu fui ser jornalista por causa disso. Aliás, o lance da tradução também foi isso. Eu fui ser tradutor, eu, eu cheguei a fazer interpretação também, mas eu fui tradutor, eu fui para ser tradutor de livro mesmo, tradutor escrito. Aí quando eu fui escrever, a parte do rock entrou, porque para mim é uma coisa muito natural. Assim, Está tá tão dentro de mim, sabe? Assim, As referências, uma referência a uma banda, a um disco, a uma letra de música, tá muito dentro de mim. Então, a hora que eu vou escrever na história, para mim sai é muito natural assim, eu tô escrevendo, ou, ou colocar um personagem que goste, é meio que tá dentro de mim, assim, sabe? Sai, sai muito natural para mim é, ter esse tipo de coisa na história. E aí é interessante porque é, no material que eu, que eu recebi, né, de, de release falando a respeito da, da sua última publicação, o que particularmente me chamou a atenção, porque, por exemplo, a gente está muito acostumado a ver músicas, que se inspiram em livros. Né? Se você pegar, por exemplo, o, o álbum The Book of Souls, aí, vamos pegar um, um exemplo Sim. mais recente do, do Iron, Maiden. Iron Maiden. O The Red and the Black é totalmente Sim. baseado em um livro, é né? uma Major Major. extensa, 11 minutos e tal. Mas aí você pegar um livro que bebe na fonte musical para tecer aí os seus personagens, o, o enredo, a inspiração, é, é claro que eu não tenho uh, todo esse conhecimento, mas eu confesso que foi a primeira vez que eu vi e eu achei muito interessante. Bom, primeiro, obrigado. Antes <risos> de ter achado, eu fico muito feliz. É, eu acho, que, eu acho que tem muito a ver, né? Especialmente, você deu um exemplo ótimo, que é o Iron Maiden. O Iron Maiden, por ser minha banda predileta, é uma banda que me inspira <risos> muito, né? É verdade, nesse ponto de usar a literatura e fazer o, o, o contrário, né? usar a música para literatura. Então, foi uma coisa realmente que aconteceu. Assim, embora no, no livro tenha tenha muitas referências, é, não só tem tem referências a músicas de jazz, tem músicas de blues, tem músicas de rhythm and blues, tem várias coisas e tem uma referência muito direta a Strawberry Fields dos Beatles que eu também usei. E, então, assim, mas eu gostei da sua interessante seu você ter sacado isso. Bem legal, exatamente foi exatamente tipo, a, a, o caminho contrário, isso mesmo. E é bem interessante, porque você acaba... É, eu não sei se você fez isso também propositalmente, porque você vai instigar dois públicos. O público que é naturalmente muito afim à literatura, mas o público que é muito afim à música, e aí, independente, né, como você falou, do segmento, ele vai se sentir tentado a, a ler Os Cinco Máscaras. Uhum. É, não foi de propósito, não pensei nisso. Mas, igual, como eu te falei antes, é, eu não consigo escrever sem colocar referência musical na, mesmo na história é, é muito natural pra mim mesmo, Pode ser uma história pequena, um conto, pode ser um romance Mas eu sempre coloco alguma referência Algum diálogo, o cara cita uma letra É muito natural Então eu assim, não foi de caso pensado Mas, mas sim, eu espero que isso realmente atraia a atenção das pessoas que gostam de música também Que bacana E aí a gente tem, no caso Sem dar spoiler literário <risos> é... <risos> Mas você pegou um personagem e se inspirou no Prince. E aí eu Isso. queria saber por que... Não que o Prince não vai inspirar meio mundo, né? Que está mais. Sim, claro, A gente nem claro. precisa justificar. Mas por que o Prince, em especial? Então, na verdade, esse aí foi, foi mais um acidente. Porque, na verdade, foi o Lafitte, que é o sobrenome dele. Que o pirata Lafitte é muito importante na, na, na, na guerra de, de, de New Orleans, na batalha de New Orleans, no começo do século 19, quando a Inglaterra tentou reinvadir os Estados Unidos e New Orleans teve que ter ajuda de um pirata, literalmente um pirata, era o pirata Lafitte. E aí eu quis usar o Eram essas negociações, né? Entre o governo estabelecido e os piratas, enfim, cada um com as suas intenções. Isso, exatamente. E aí eu quis usar o Lafitte, porque é um nome que significa muito para New Orleans, ele é muito importante para a cidade. Aí, por causa do pirata, eu fiquei pirata Lafitte, pirata Prince. Eu achei legal o nome, pus Prince. Aí, quando, no desenrolar do livro, quando eu resolvi ambientar o livro em Minneapolis, aí acabou, acabou casando sem querer, porque o Prince é de Minneapolis, a né? cidade natal do Prince, do o Prince músico é, é Minneapolis. A hora a hora eu falei, nossa, meio que sem pensar aconteceu. E daí encaixou super bem. Daí por isso que eu deixei mesmo. Eu falei, não, agora vai. Porque eu achei que se encaixou muito bem na história. Perfeito. E aí vamos fazer uma apresentação para quem é, de repente não teve acesso né, a nenhum release é, do seu último livro. Tem como encaixá-lo em algum segmento, em algum gênero literário? Como que você gostaria que definisse? Porque às vezes também o mercado define é, o livro, encaixa ele em, em um determinado segmento e não necessariamente é o que o autor uhum. pensa. Né? <risos> é, acontece bastante. Eu, eu, é uma ficção, claro, e é o que se chama, é o que se chama nos Estados Unidos, ficção comercial. Não é uma ficção literária, é uma ficção comercial. É um livro assim que, que seria assim considerado um potencial de não, de, não que vá ser um best-seller, mas assim, uhum. como é um enredo, um enredo de muita aventura, muita, muita aventura, muita ação, é ser uma Muito ficção dinâmico, comercial, né? Isso dinâmica então é uma é uma aventura em busca de, um, de para salvar para salvar a vida de um amigo que ele já perdeu uma amiga então é uma aventura em busca disso enfim com várias tem pista tipo uma caça ao tesouro para ser mais para para resumir mais então para mim é uma ficção comercial seria e aí começa até pela própria é, profissão do personagem principal que não é algo que assim uh, é um pouco distante né do nosso Sim. cotidiano você pensar em uma pessoa que é vexologista. vexilologista então, vexilologista, verdade, obrigado. Não, tranquilo. É o seguinte: na verdade, ele é professor né, na, na história. Ele, ele vira vexilologista porque, desde criança, na história, ele gosta muito de bandeira. Gosta muito, assim. Aí eu vou É um dado autobiográfico. Eu gosto muito de bandeira, sempre gostei desde criança. Bem que aí, falou que o, eu... o autor sempre dá um jeito de encaixar os ah, então, dentro dos. Isso, exatamente. E aí, como eu gosto muito, e foi uma coisa aí, quando eu tava pensando no livro, eu falei, meu, tem que ser uma coisa original, que ninguém muita, nunca tenha feito. Aí eu pensei, falei, meu, bandeira, tá, eu posso usar as bandeiras, eu gosto pra caramba, eu tenho um livro aqui em casa, só sobre, só sobre história de bandeira, que eu comprei há muitos anos Legal. atrás. É, e aí eu usei isso para colocar, daí como que ele vai ser? Eu falei, ah, ele pode ser professor de história, de repente, porque tem a ver, símbolo, não sei o quê. E aí ele resolveu, ele resolveu ser vexilologista, não tanto assim, ele, ele faz coisas como vexilologista, mas ele é professor, na verdade, assim. Porque eu acho que ninguém é vexilologista para ganhar a vida. Imagina é. ganhar a vida como vexilologista. Não Pode ser, acho até que existe, mas é difícil. Sim. E aí, como que foi esse desenrolar da, da história? Já era algo que você... Tinha trechos escritos e foi guardando, você escreveu tudo de uma vez só. Como, conta a respeito desse processo mesmo do, do autor. Então, eu, eu fui, não, eu, eu escrevi tudo uma. Quando eu resolvi fazer o romance, eu pensei muito, muito, muito assim, porque, é, que história. Deu, a hora que eu cheguei na, na. Primeiro eu comecei pelo final. Eu falei, eu, eu queria que acontecesse no final tal coisa. Aí eu fui vindo para trás: quem ia estar tá lá, quem são eles, de onde eles vieram, é, por quê? Entendeu? Aí eu fui eu fui indo assim, daí eu pensei, eu, eu falei, eu preciso ver uma um começo que dê sentido para que aconteceu no fim, aí eu pensei no prólogo, aí tendo mais ou menos o prólogo que ia acontecer no final, foi aí que eu, que eu desenrolei o resto da história. Bacana. Você fez, teve que fazer muitos, é, muitas voltas, digamos assim, de, de repensar os trechos, esses ah, desenrolar claro, os personagens. Claro, claro, claro. Assim, tem outra coisa também. O livro foi escrito originalmente em inglês. Porque como o primeiro tinha dado muito certo, eu tentei, eu tentei escrever eu escrevi o romance inteiro em inglês. Eu, assim, eu consigo, graças a Deus, eu consigo escrever em inglês igual eu escrevo em português. Assim, eu tenho facilidade. E aí eu tentei, porque eu ia lançar nos Estados Unidos de novo. Aí eu tentei lançar, de um modo, em vez de lançar uma autopublicação, como foi meu primeiro livro, eu tentei lançar para uma editora normal, né? Aí eu fui uhum. ver que meu, os trâmites são bem mais complicados, eu tinha que ter um agente, eu tentei um agente, putz, foi um, meu, um processo de mais ou menos um ano e meio, dois anos pensando nisso. Falei, meu, não vai rolar, esquece. Falei, então, para não, não, não, não lançar de novo lá do jeito que eu lancei o outro, vamos tentar lançar, pelo menos eu ganho, eu, aqui eu tenho mais chance de ter leitor, né? Claro. E aí foi aí que eu achei a Labrador. Mas voltando, daí com o livro em inglês, eu fui traduzindo. né? Agora, depois que eu traduzi, quando fui passar pela revisão, aí sim, não, daí teve muita volta, corta aqui, muda aqui, passa lá, aqui não está tão claro, deixa mais claro. Isso é, meu, aconteceu muito. Talvez até pela questão do próprio idioma, né? Determinadas também, também. Algumas trechos algumas, algumas, que faziam sentido no outro exame, idioma, também. na tradução do português, escaparia, às vezes. Isso, assim, o um livro A é, é pintar, cheio de quadrinhas. Hein? Isso, o livro, é cheio, as pistas, para ele achar o que ele tem que achar, é, é feito com quadrinha. E as quadrinhas estavam em inglês. Então, eu tive que adaptar as rimas, entendeu? Então, isso aí também teve que voltar. Teve que, não, aqui tem que ser assim, aqui está sem sentido e tal. Então, mas teve muito ida e volta. Nossa, bastante. Normal, né? E aí, sim, e aí eu quero que você fale a respeito da questão do, do lançamento. Porque a gente está vivendo um período atípico, né? Normalmente, você faria aí uma... Tarde de autógrafos, percorreria algumas livrarias, <risos> né? Ou enfim, alguns, alguns espaços para fazer o lançamento. Como que você fez essa adaptação, Carlo? Então, Bom, é, né, que esse livro saiu em abril do ano passado. Entendeu? Então, o tava, o, tinha... oficialmente foi abril do ano passado. Abril do ano passado. Então, deu para eu, eu fiz uma, uma, uma tarde de autógrafos num bar de um amigo meu aqui em Jundiaí, de um grande amigo meu, e que é um bar que a gente vai sempre, então, o bar de rock. E daí eu fiz um lançamento lá para todo mundo que eu conhecia tal. E aí eu fui divulgando por mim mesmo. Depois, porque o que aconteceu foi assim. Aí com a pandemia, para para usar só o seu gancho, a, a editora Labrador liberou os títulos da editora para dar para em e-book de graça. Na, na E fizeram uma propaganda, eu também divulguei. O que aconteceu? Meu livro estourou de download de gratuito. Deu que legal! Uau, Deu mais de download parabéns. de gratuito. Obrigado. Aí eu tava conversando com um amigo meu, eu falei: "Meu, meu livro, ele falou: "Cara, pega uma assessoria de imprensa para te divulgar melhor, tal, porque se, ele, o que eu falei assim: "Ah, mas foi de graça". Ele falou: "Meu, é de graça, mas é livro, não é cerveja". Então, <risos> então quer dizer alguma coisa. Sim. Né? Aí foi aí que eu fui atrás da do pessoal da LC para eles divulgarem. Por isso que agora que eu tô tendo mais, que eu tô tendo mais mais mais resultado dando entrevista, tá? Você seja, é a segunda entrevista essa semana. Mas foi isso, Sim, eu já nas desde abril do ano passado. É interessante também porque acabou, se não fosse uh, talvez pela pandemia, você não estaria atingindo um outro público que chegou até você por causa dessa ação da Labrador também, né, Carlos? Exato, é o que é... É o que minha mãe tá falando aqui toda hora pra mim. Ela fala assim, que eu fico reclamando que eu tô em casa. Meu ó, meu cabelo, eu preciso cortar o cabelo. Faz tá seis meses que eu não vou no barbeiro. E Somos dois. É, tá todo mundo descabelado. O Puta, eu quero sair, quero encontrar meus amigos, tomar um sorvete, alguma coisa assim, e não sai, né, meu? Não pode. E minha mãe não fala pode. assim, se não fosse a pandemia, ia ser o livro. Eu não sei o que eu falei, Puta, é verdade. Eu, ficar de boa. eu não posso reclamar, eu tô tendo vários frutos depois, não. Com o isolamento. E você, tem, você sacou, sacou bem, é isso mesmo. É, e é interessante porque é um, um, um público que veio, digamos assim, ao acaso, mas que ele vai se identificar com a sua obra, e aí não tem como eu não te perguntar se você já não está pensando é, em retornar com o lançamento, de repente, do título em inglês, né? E aí, não sei se de autopublicação também, ou se você vai insistir na questão da agência, é, e até mesmo se Os Cinco Máscaras vai ter uma sequência, porque esse estilo também, que ele é escrito, são de livros que desmembram né, em outros volumes, não é isso, Carlos? É, sem dúvida. Eu, eu, com relação ao livro, com certeza eu tenho a intenção de lançar ele em inglês, assim, porque mesmo porque o original está aqui em inglês. Então, isso, e, o, futuro... e o outro livro, é, eu, eu perdi o nome do, do primeiro Straight, livro que você lançou. Straight and Little. Straight and Little. Uh, se ele chegou até a ganhar premiação, por que não tentar com esse segundo? Né? É, exatamente. Então, eu, eu, eu, isso, não, isso é uma coisa que está na minha cabeça e eu vou fazer. Eu preciso ver, agora tem que esperar um pouco, porque do jeito que estão as coisas, meu dólar estourado, tem que dar um tempo, mas isso é uma coisa que eu vou fazer, Verdade. eu quero fazer agora quanto é o relação ao outro, eu tenho meu eu já tenho mais dois livros escritos um já está na revisão um livro outro livro de contos em português dessa vez e uma outra aventura quanto à continuação dos cinco máscaras eu estou pensando nisso também para um futuro ainda um pouco mais distante mas eu estou pensando nisso também que eu acho que tem tem coisas aí que ainda dá para explorar mais eu estou pensando nisso também bacana e aí ao longo da da leitura dos cinco máscaras é, dá para você dar um, umas pistas de quem mais do, do meio musical esse esse leitor vai vai conseguir encontrar ao longo da, A... da trama? Opa, Val, tem, tem na, na trama, olha, tem referência desde o Alan Turing, que Deus o tenha, grande músico de New Orleans, é, que aliás começa num, começa numa sessão numa sessão tem o prólogo, depois começa numa sessão de uma sessão de gravação do Alan Turing em New Orleans, tem tem bom tem o Prince que você já falou. Tem referência ao The Who, tem referência ao Bad Religion, tem referência ao Napalm Death, tem referência, ao, tem referência aos Beatles, a, a dos Beatles é muito forte. Tem, deixa eu ver, tem Rolling Stones, agora eu tô vendo o livro ali atrás, tem referência aos Rolling Stones, tem referência ao Fleetwood Mac, tem referência, meu, a bandas bem underground, tipo Minor Threat de tudo, tem de tudo, tem desde de, de, de rock, tem de bandas psicodélicas dos anos 60 muito desconhecidas tipo Toe Fat, umas coisas assim que eu até fui buscar uns nomes bizarros assim para colocar no livro, que eu achei que se encaixava num outro personagem tem referência no nome de um dos personagens no nome dos personagens, a nome quem, quem sacar vai ver que eu por exemplo, vou, vou dar um pequeno spoiler aqui é. os <risos> personagens se chama, é chama Ed Petrucci, por causa eu pus o nome por causa do Edward Van Halen e do John Petrucci, que está estudo do Dream Theater então tá por meu se você procurar eu li com calma você vai achar referência em tudo quanto é lugar é e aí para quem é fã de música é uma delícia né você ir encontrando é, eu gosto. esses vestígios Instiga. <risos> sem dúvida era a intenção era essa que bacana e aí Carlo é... eu queria que você deixasse aqui para eu não sei se você tá com o livro aí em mãos para a gente tô, tô, poder mostrá-lo diretamente. Está aqui do lado. Tá. Beleza. Enquanto o, o Carlo Antico pega aí o, o volume físico, né? Para a gente poder uh, conhecer mais de perto, porque é bom ter essa questão do, do Tatiá, né, o, o livro. Vamos ver aqui se ele consegue mostrar para a gente. É, vamos ver se a luz da, da câmera pega, é. né? Também a, a capa. Tava comentando aqui enquanto você buscava o livro que é, o livro físico é bom. Você tatear realmente, né? O volume. É outra eu eu coisa. sou uma pessoa, eu sou uma pessoa de mídia física. Livro, eu compro CD ainda pra caramba, vinil, CD, DVD, Blu-ray. Eu sou uma pessoa de mídia física. Eu não consigo. Eu tenho Spotify para ouvir quando eu ando na rua, faço exercício, estou viajando. Agora eu preciso do, pegar. Eu sou sinestésico. Eu preciso encostar, senão não rola. Tá dando para ver? Sim, e aí, Carlos, quem que desenvolveu essa, essa capa? É, tem um ilustrador ou foi você que fez 100% do trabalho? Meus tios, dois tios é. meus, que eu tenho, meu, meu, tenho um tio meu que é designer gráfico e tem um outro tio meu que é, que é pintor, já fez exposição em Roma tal, não sei o quê. Então, que. Que bacana! Eu tive a ajuda da família nessa. Uau, que máximo, e aí é interessante porque a gente volta lá naquela sua primeira citação do começo que você não precisa ficar também refém de grandes conglomerados e aí Sim. nem na arte você não precisou recorrer. É, inclusive a... o, o pessoal da editora falou, ah, a gente tem ilustrador. eu falei, meu, não, é, não, é, não, é, não, não, é, eu tenho quem faça a capa para mim, assim, pode confiar, meu tio já, um dos meus tios já fez capa para um monte de coisa, já já foi indicado para prêmio nos Estados Unidos também, há muitos anos atrás, mas foi indicado por uma embalagem. Lembra da Rena? Sei lá, você deve lembrar daquele Rena de passar no cabelo? Hum, tá, tá, sei, sei, sei é, sim. Ele sim, fez uma embalagem sim. da Rena que concorreu a um prêmio de publicidade lá nos Estados Unidos. o tem meu que outro máximo. tio, que é irmão dele, que fez fez exposição já em Nova York, em Roma, então em Lisboa. Então, eu sabia que a arte, eu falei, meu, pode confiar que vai dar tudo certo. E todo mundo gostou da capa, então, eu, Sim, pelo jeito, eu tinha razão. Com certeza. E aí, fala uh, também para quem está nos acompanhando, como que pode encontrar os cinco máscaras? Tem ele é, no formato físico, onde dá para comprar uh, online, dá para comprar também a, a versão dele, sei lá, para Kindle, alguma coisa nesse sentido? Exatamente, ele está disponível... Tanto no site da Amazon Brasil, como no da Livraria Cultura, em formato físico e para Kindle. E tá até audiobook, se quiser. Ó, oh, que máximo! Que é, um, é. Um, um supermercado em expansão, né? É, pois é. Tem gente, tem, eu, eu tentei ouvir uns dias uns livros no YouTube meu, me deu sono. Então, eu acho que eu não sei se eu não... Mas tem gente que... Eu conheço muita gente que adora, então... Sim, beleza. sim. E aí, é, tem alguma página, e-mail... Enfim, alguma outra então, forma também de, de repente, o pessoal comunicar com você? Claro. Tem, meu meu Facebook, é, Facebook, Posso só por Carlo Antico ali, se tiver, deve ter alguns outros. eu sou o primeiro que aparece. Não tem como errar, eu tô com o um Kiss inteirinho atrás de mim, de, os Kiss de verdade. O Poesiton ali tá me abraçando. Ah, não é? Não é aqueles Totens? Não, é não, mesmo. é de verdade. Foi um beat and fiz em 2008, na Dinamarca. E, meu, um dos maiores momentos, maiores momentos da minha vida. É o meu fundo de tela até hoje, aqui no meu computador. Então, então não tem como errar. Meu e-mail é carloantico666666, arroba E são os dois jeitos mais fáceis de me encontrar. Se quiser me adicionar no WhatsApp, é 11, né, que é São Paulo, eles moram em Jundiaí, mas é o mesmo DDD, 98176968. Pode ir. A internet deu um, um, uma pausa aqui, mas a gente. Tranquilo. Normal. Tranquilo, acontece. Vamos lá. Voltar então para o seu telefone para quem quiser, de repente, te adicionar, né, Carlos? Se quiser me adicionar no, no WhatsApp, então é 11, que é São Paulo, Eu moro em Jundiaí, mas São Paulo é o mesmo DDD, 981176968. Perfeito. Carlos, obrigada pelo bate-papo. Imagina, obrigado, aqui. Você... Nossa, obrigado pela oportunidade. Valeu mesmo, foi ótimo. Parabéns, continue aí com toda obrigado. essa, essa grana e criatividade também. Obrigado, valeu, obrigadão, obrigado por vocês, muito obrigado pela oportunidade. Quem sabe a gente não se vê nos próximos lançamentos aí. Tomara. Ah, só uma última. Teria alguma trilha sonora que você gostaria de indicar para o pessoal ir lendo cinco máscaras? Uh! Como... <risos> <risos> Bom, eu, assim, eu particularmente não consigo ler, não consigo ler ouvindo música. Eu, ah. eu, preciso, eu perco a conceito, eu, eu começo a prestar atenção na música, não dá. Entendi. Agora, olha, você pode ouvir, assim, uns, ép, uns épicos do Iron Maiden, tipo um Pyre of the Clouds do último disco, assim. Dá, dá uma boa, dá uma boa, Red and the Black, que você falou, é uma música que eu adoro também, particularmente. Tem, também, se quiser ouvir, tipo, um Stones mais bem velho, assim, que é mais blues, assim, menos rock and roll, mais blues. Sim. Um, bom, e os Beatles sempre, que a minha, minha. Eu já falei pra você que a Iron Maiden é a minha banda predileta. Sim. Porque os Beatles não contam. Não, não, não contam. <risos> é, outra, é outra coisa, fica em outro país. É Vem de outro planeta, então não vale. Entendi. É por isso que Mas Beatles, Iron Maiden, Stones Velho. Eu acho, que tem, acho que tem a ver. Vai combinar, vai dar ali um vai. clima pra leitura. Isso. Perfeito. Carlos. Uhum. Te agradecer mais uma vez. Imagina, obrigado a vocês. Obrigado Muito pela opinião. atenção. Valeu, pela oportunidade. Imagina, obrigado a vocês. Foi uma honra. Valeu mesmo. Valeu, tchau, tchau.